Olá, queridos amigos, olá, queridos internautas, um abraço gostoso para vocês. Estamos começando aqui pelo Canal Mais Brasil, pela página do Facebook Canal Mais Brasil, né? Você já se inscreveu em nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, aproveite esse momento, que o momento é esse. Inscrevam-se em nosso canal. Você se inscrevendo, você vai ativar o sininho e vai receber as nossas notificações. Momento Acordar para a Vida. É este o programa que nós estamos iniciando agora. Estamos aqui com a psicóloga Adila Silva Martins Braga. Como eu disse, ela é psicóloga e ela vai falar sobre o Quinto Acordar para a Vida, que será realizado no próximo dia 27 de agosto. A Adila é vice-presidente da Associação dos Psicólogos aqui da cidade de Frutal e a Associação dos Psicólogos leva o nome de Gônia Maria Silva Machado. É uma homenagem que fizeram a dona Gônia, uma grande baluarte nesta área. Né? E a Adila é também, a Adila é também é, membro, ou seja, uma das coordenadoras do Acordar para a Vida, que acontece no próximo dia 27 de agosto. Tudo bem, Adila? Tudo bem, Sardinha. Graças a Deus. Que bom, é um prazer estar aqui com, né, com vocês, tentando um diálogo, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Acordar, que é muito importante, né? Vai ser o evento agora, né, dia 27 de agosto, numa sexta-feira, 8 horas da noite. E o Sardinha sempre abre esse espaço para a gente falar um pouquinho, né? Para convidar todos para estar conosco nesse dia, participando, perguntando, porque vai ter o momento das perguntas e vai ser um diálogo bem legal com a comunidade. Adra, nós já falamos, é, o ano passado foi um sucesso absoluto, graças a Deus, e esse ano nós temos a certeza que não vai ser diferente. Muito sucesso, porque esse tema, acordar para a vida... Qual é exatamente o título? Porque esse é o tema, Acordar para a Vida, é o nome do programa que vocês realizam, tanto que é o quinto. Agora, qual é o tema deste ano? Esse ano a gente vai falar sobre sentir, acolher e cuidar das emoções. Emoções. Vocês como psicóloga, sabem falar isso com muita propriedade. Me fala um pouco das emoções. É, as emoções, a gente, é, na maioria das vezes, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre as emoções, de falar, na verdade, o que está sentindo, porque emoções são várias, né? Sim. E aí, a gente trabalha com as emoções, né? A gente cuida das emoções, só que a pessoa, quando às vezes não está preparada para isso, ela tem um pouquinho de dificuldade, né? Porque emoções é tudo, né? É alegria, é tristeza, é raiva, é medo, né? São várias as emoções que a gente pode ter durante a nossa vida, só que trabalhar elas é o que a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? E a gente tá para sempre para ajudar. Por isso, uhum. esse programa, é, esse título. Esse título, exatamente. Porque percebemos né, muita dificuldade das pessoas em falar das emoções. Na verdade, sim, deixar elas acontecerem, sentir essas emoções, acolher o que você está sentindo, porque nem sempre você acolhe, às vezes você fica né, não querendo sentir aquilo. E é importante também, né, por mais que seja ruim, é importante a gente sentir... Então, acolher e depois cuidar dela, né? Com, com muita atenção, né? Agora, o, o, o, Adila, nós estamos vivendo um momento difícil, né? O ah, ano passado vocês já falaram sobre isso e esse ano eu tenho certeza que não vão deixar de falar. Quando eu falo momentos, momentos difíceis, porque a pandemia, na verdade continua nos afetando, continua afetando a família brasileira e por que não a família do planeta, né? E, e aí, essa, esse, esse programa Acordar para a Vida nos traz em seu bojo algo importantíssimo nesse aspecto, né? Isso é, porque acolher, né, é, acordar para a vida, na verdade tem muitas formações essa palavra se a gente for parar para, para pensar, sim, né, sim. acordar para a vida, acordar, né, a vida em si, né. Então é, é um título que a gente escolheu, na verdade que tem várias formações, né. Então a cor que dá, né, para a vida, uh, né? Cai a ficha! Isso, né? <risos> então o momento que a gente está vivendo realmente, a gente precisa acordar para esses sentidos, né? Para esse sentir, para esse acolher, para esse cuidar, né? Cuidar não só de nós, mas de quem está conosco, né? Que é muito importante também, porque às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas e a pessoa que está do lado a gente realmente não está. Não tem. Exatamente. esse esse, esse trabalho de psicologia. Eu sou, eu estava dizendo em off aqui para você. Eu sou apaixonado pela psicologia. Não sei por quê, mas é porque a, a psicologia me fascina no aspecto é, vida. Eu acredito que a psicologia ou oh, acorda aí, cara, você está fazendo algo que não está legal para você. Mais ou menos isso, o, é, o lá É, mais ou menos isso mesmo, né? A gente dar um sentido para a nossa vida, dar um sentido para o que a gente quer para aquilo, né? Para A vida é a coisa que a gente tem mais mais importante, né? E às vezes a gente dá sentido só para o que acontece, não para o significado daquilo, né? E aquilo sempre está ajudando, ensinando, mostrando o que, que a gente tem que fazer, né? É muito. No, nessa época de pandemia, é, que as pessoas perderam o emprego e que a situação apertaram, qual é o significado que se pode dar para a vida nesse aspecto, oh, oh, Adila? As pessoas estão perdidas também, né, Exatamente. além de per perder realmente algo material, né, o trabalho e tudo, a gente tá perdido, né, o que é que eu vou fazer amanhã, não sei, né, normalmente a gente não sabe realmente o que é nosso futuro, mas quando a gente tem alguma coisa já programada, a gente vai organizando isso com o tempo, né. Quando não tem, está perdido. Né? É, e aí a gente se encontrar, tentar direcionar novamente, é o que vai fazer sentido daqui para frente, porque não dá para ficar perdido para sempre também. Não tem né? jeito, né? Não é. tem como. E, e o acordar para a vida traz um, uma coisa que é para as pessoas, porque na verdade vocês durante o programa também vão, depois vão ter uma, uma, uma parte que vão interagir com as pessoas, é isso? Isso, uhum, é. Sempre que a gente traz o acordar, né, mesmo quando era no, no modo presencial que a gente fez alguns anos, né só o ano passado e esse ano que não teve como, é, tem o um direcionamento para isso, porque a nossa ideologia do, do acordar é a psicologia a comunidade, então não adianta a gente fazer uma coisa só para falar, e não ter participação, então a comunidade está aqui para participar Então a gente abre sempre para o diálogo né? então tem as perguntas as meninas que vão estar aqui, as psicólogas né? que vão estar tá aqui no dia vão responder essas perguntas a gente sempre direciona certinho né? para cada uma é, presencial é diferente é mais acolhedor é, né? É, ainda porque interage, hum, né? interage a gente consegue, hoje com a graça da tecnologia, uhum. inclusive aqui a gente com a, a... Nossa televisão, a gente interage, né? Vocês têm condições de interagir em tempo real com o telespectador, com perguntas e há, há pessoas. No ano passado houve pessoas que fez a pergunta e não quis se identificar. Eu não estava aqui, né, no dia. Ah, você não é, eu não já, já. participei naquele dia, né? Teve as meninas que vieram até porque não tinha como vir muita gente. Eu não participei, mas eu acredito que a maioria né? Não é que não se identifica, tá lá, não tem como não se identificar, tá é. o nome, mas não coloca, né? Olha, sou fulana fazendo essa pergunta. Né? Até porque eu acho que a pergunta vai valer para todos, né? Sim, é porque eu faço uma pergunta e o outro que não fez, com certeza queria fazer, não teve oportunidade, ou não quis, mas a resposta dada por ti ou por é. quem estiver apresentando o programa... Vai servir, Vai né? trazer nessa... Diante essa, essas possibilidades, esse é o quinto. Como é que foram as outras edições? É, a gente fez três edições ao vivo, né? E foi muito legal, muito bom mesmo. A gente trouxe alguns palestrantes, né? Conhecidos, né? Nosso mesmo, que a gente vai indicando e vai trazendo. Dessa vez, a gente, né? Tanto ano passado quanto esse ano, a gente ficou com as psicólogas daqui, né? Nos outros anos teve psiquiatra também, né? E a gente procura sempre pelo tema. Então, aquele tema é interessante quem falar, né? Quem que a gente acha que vai dar um sentido, às vezes, um pouco melhor para aquele momento. Né? E aí a gente traz a pessoa. Esse ano, eu acho que a gente está muito unida, né? E a gente pensou, não, vamos deixar... É, só aqui mesmo né da comunidade né da de frutal as psicólogas de frutal falar um pouquinho sobre isso eu acho que para acolher também porque a internet ela é ótima ajuda sim, super né sim. hoje a gente está aprendendo eu sou um pouquinho mas né tô aprendendo a gente vai aprendendo todos nós somos aprendizes é, né e eu acho que veio para ajudar né eu acho que não tinha outra alternativa, a gente tinha que arrumar uma alternativa que a gente conseguisse. Ano passado a gente ficou pensando, ah, faz, não faz, faz, não faz, porque a gente ficou muito perdido. Aí surgiu o Sardinha. Não, quem <risos> não ficou perdido? É, aí surgi, surgiu você, né, para nos acolher Somos muito bem. É, veio somando, né, e, e aí a gente conseguiu dar um direcionamento melhor para Fazer o acordar, porque ia ficar muito ruim se a gente não conseguisse fazer, porque faz todo sentido para a nossa vida também, não, não, não. né? Não. Hoje. Afinal de contas, acorda para a vida, não para. Isso, é. Né? Porque... Uhum. E a interação? Vamos lá. Uhum. Eu não estou falando agora da interação do programa, porque... No fundo, queridos amigos, queridos telespectadores, o Adira, nós perdemos um pouco do contato humano. Uhum. A internet, eu, essa é uma opinião minha, a internet ela é ótima, mas eu no meu ponto de vista separou um pouco a família. O que é separar a família? O filho está no quarto no Zap? o outro filho está no outro quarto, a filha está no outro quarto, e a mãe faz o almoço e vai ter que entrar no zap para chamar cada um. Está <risos> mais ou menos isso, não será? Não está mais ou menos é, isso? Eu acredito que deu uma pioradinha, né? já estava ruim. Nós até falamos sobre esse tema, um, ano, um desses anos do acordar, agora certinho eu não me recordo porque tava as mães estavam pedindo muito para falar sobre esse assunto, né, da tecnologia, tecnologia. Da, né, das das crianças, dos adolescentes ficarem muito no computador, no, no celular, Mas, no tablet, né, e que não piorou, não quer, né? A pergunta que não quer escalar exatamente o que eu ia perguntar, Sim. não piorou agora com a pandemia? E por quê? Porque não tem nada para fazer, não, até há pouco não podia se fazer nada. Agora já liberou algumas coisas, então a, a, parece que vai voltando. Se né? Deus quiser, E ele quer. É, ele quer. E aí a gente parece que né, vai ficando mais até tranquilo pensar nisso. Só que infelizmente a tecnologia ela é muito boa, mas ela atrapalha também. Então, se antes já estava ruim, né, das crianças ficarem mais na televisão, no computador, no tablet, adolescente, até os adultos, né, sem as atividades extras da rotina, escola, né, atividades como futebol, atividade física em geral, né, ficou mais difícil. Porque o que, que ele vai fazer? Né? A criatividade ela surge quando a gente está ocioso, mas agora tendo a tecnologia, a gente não fica tão ocioso porque tem ela para se apoiar. Eu falo que a criança ela só tem criatividade quando ela está ociosa e não tem mais isso porque Complicado, tem o, né? tem a televisão ou tem o celular para poder. Agora, o, o, o Adila, vamos lá. Nós é assustador o que nós sabemos porque aumentou o índice de violências domésticas. Vocês como psicóloga vivem isso na pele, no uhum. dia a dia, não vivem? Uhum. Agora eu pergunto para você. O que fazer? É. Não tem diálogo, né? A família não sabe se comunicar, né? Companheiro com a companheira e vice-versa, né? E aí, na pandemia, você teve que conviver. E o conviver não é o principal daquele relacionamento. Infelizmente. Né? E aí não tem conversa, não tem troca, não tem percepção de que o outro precisa de você, né? E aí a cobrança vem na frente. Não tem aquele tempo para pensar, poxa, né o que, que eu posso fazer agora, nesse momento, com a minha família? Porque viver a rotina, na, né, acelerado, chegar em casa e não fazer nada, já estava na rotina, já estava prático. Tava agora, ter que ficar ali e buscar coisas para fazer junto é o que as pessoas não estavam preparadas, eu acho. Né? Então, não sei nem se a tecnologia acaba tirando isso da gente, eu acho que... É, ficar cada um no seu canto, já estava. Aí ter que conviver o que não estava acontecendo. Mas, mas Adila, é... eu vou te fazer uma pergunta que isso é uma curiosidade minha particular. A tecnologia chegou e nós... Brasileiro, estou falando da maneira pela nossa convivência, que nós sabemos. Estávamos preparados para essa tecnologia? Porque, na verdade, ela chegou chegando. Chegou chegando, é. Não é? Eu, não estava preparados? Eu não sei quanto tempo faz, não. Assim, tem pouco, né? Mas deve ter uns 10 anos. Menos de 10 anos. É, menos tá de 10 anos, né? E eu acho que chegou com muita, né? Um volume muito, gás, muito né? grande. E um volume muito grande de informação, de repente, né? Se a gente estava preparado... Não sei, eu acho que não, porque senão não um estaria desandado eu, eu, desse eu, tanto, né? Eu, falando por mim, não está. É, não teria é, desandado, é muito, né? É muito, muitas informações ao mesmo tempo. E acabamos vendo o povo, acabamos vendo as pessoas, é, trazendo informações fake news, que para nós, que é. vamos lá, não é que nós somos experts que sabemos, estou falando eu, uhum. que sei mais ou menos um pouquinho, é difícil. Agora, eu imagino para as pessoas menos esclarecidas. Uhum, uhum. O senhorzinho, a senhorinha que, que leva esse problema, é uma situação difícil. Agora, o psicológico, dos, no, no, no, no dia a dia seu, como psicóloga, quais as pessoas ou quais as idades, a faixa etária de idade, que são mais atingidos, que mais procuram os psicólogos. Os adolescentes, você está brincando. Uhum. Eu atendo mais adolescente e criança, né? É, mas eu estou, assim, entre os adultos e os adolescentes, eu acho que está afetando mais os adolescentes. Eu recebo muito adolescente reclamando de política, você acredita? Eu acredito, eu trouxe um garoto aqui. Muito. Ele, muito. ele, ele não conseguiu falar ordenadamente, ele uhum. não foi para o ar, não. Isso nós não colocamos nós trouxemos uns outros que nós colocamos no ar, mas ele não conseguiu falar ordenadamente sobre a política. Uma hora ele falava contra, outra hora ele de favor e nós chegamos à conclusão que não era interessante colocarmos no ar, depois que sentamos com ele, conversamos com ele, olha, do jeito, você quer mudar? Não, não, eu não consigo. Então, agora você falando disso, eu, eu estou entendendo é, o que está acontecendo. É, está muito confuso, né? não sabe se... Não, não, na verdade não tem que se posicionar mesmo, eu acho que está ali para entender, só que aí a mídia acaba influenciando, tanto positivo quanto negativo. Então, se eu vou para um lado, eu fico 100% daquele lado, e a gente sabe que aquilo para o desenvolvimento do adolescente, na né, informação, ele precisa ter coerência, ele precisa ter certeza para acreditar. E ele acredita porque ele acha que aquilo é certo. É, né? Porque ele não tem outro entendimento. Não tem outro, não tem entendimento. outro entendimento. Ele não tem maturidade também para aquele entendimento, às vezes. E aí ele fica focado demais. Então, assim, não dá para discutir. Aí é, é aquilo e pronto. Não, né? não, não tem... É complicado. Aqui, é, é muito eu, eu, complicado. Eu, eu, eu confesso a você... E eu escolhi o jornalismo porque eu sou vidrado, apaixonado no jornalismo. Abandonei. Eu não vou fazer mais jornalismo. Sabe por quê? Qualquer um hoje é jornalista. Qualquer um hoje é repórter. E, lamentavelmente, é triste você ver as coisas feitas de maneira errônea. Fake news. Fala o que dá na cabeça. Joga no ar. Confundindo a cabeça das pessoas. O jornalismo ele tem, que ter, ele tem que ter um norte a seguir. Um jornalismo sério, ele tem que ouvir os dois lados, ele tem que saber o que quer, é, mas infelizmente diante disso, mas o acordar da vida está aí justamente para trazer essas informações, não é Adila? Isso é, a gente ajuda, né? Trazer, trazendo algumas informações, mostrando, né? Realmente o que, que é a psicologia dentro também da vida das pessoas, né? Porque... Aliás, eu acredito, eu, desculpe te cortar, mas a psicologia meu modo de entender é tudo dentro da nossa vida. Direciona muito, Direciona né? as coisas. Abre, nós temos que abre muito, muitos caminhos. né? Então, assim, às vezes a gente acha, não, eu, eu consigo sozinho. né? Eu falo isso como psicóloga também e como pessoa. né? Às vezes a gente acha que a gente consegue sozinho, mas a gente não entende por que a gente está perdido. Exatamente. Né? Vamos ver, você para no Acordar para a Vida, vocês vão ter o QR Code, nós não estamos mostrando o QR Code ainda, mas nós vamos ter o QR Code, viu? É. Para que vocês façam doações. Essas doações serão distribuídas. Como é que é isso? É, esse ano... Essa doação é dinheiro ou alimento? Como é que é isso? Não, então, é, vai ser alimento e vai ser dinheiro. é então, a critério. É a critério. É A pessoa que vai fazer a doação vai ficar a critério dela fazer essa, essa doação do jeito que for mais fácil. E esse ano, o ano passado a gente é, direcionou para o Padre Lourenço, né, para poder padre, fazer. Uma é pra, grande e uma isso, bela instituição. Isso, esse ano a gente pensou em fazer para a comunidade. Aí nós vamos organizar as cestas básicas, né, vamos direcionar, para, vamos pegar uma listinha, né, das pessoas mais carentes que estão necessitadas. Por quê? Porque eu acho que ainda tem muita gente que está... Nós pensamos assim, né? Que tem muita gente ainda que está sem receber doação. Porque, né? por exemplo, a Padre Lourenço é uma instituição maravilhosa. Ela Sim, tem... Nossa. Ela direciona para aquelas famílias que ela ajuda, né? Sim, é e, cada, e cada instituição é assim. E aí a gente pensou em pegar algum, alguns nomes de algumas famílias e ir entregar mesmo essa, essas cestas básicas desse ano. Né? Muito bom. Muito bem, Adila. Eu fico contente em recebê-la aqui nos nossos estúdios. Eu que Trazendo essas informações para nós e parabenizar a você e toda a equipe que trabalha, porque a gente sabe que quando termina esse acordar, você já começa a trabalhar para acordar do ano que vem. É, bem, mas é bem difícil <risos> tive, assim, né? Eu tive a oportunidade de ser coordenador de, de, de, de festividades, como era na minha cidade festa do peão, né? Então a gente, quando acabava a festa na segunda-feira, na terça, nós já estávamos reunidos preparando para a festa do ano que vem, que é exatamente um ano depois. Mais ou menos isso que acontece com vocês. Então é, é, é um trabalho árduo, mas que preenche. Preenche né? demais. É Nossa, assim, é, é, nos presenciais a gente sabe que a gente se sacrifica um pouco mais porque tem que organizar mais coisas, né? É, nesse online é mais tranquilo em certo termo, né? Porque a gente não tem que ficar carregando nada, sim, né? Sim, sim. Fisicamente a gente não se cansa, mas mentalmente a gente se cansa muito, porque é, mais... é querer fazer muito bem, bem feito, né? Tudo organizadinho, com tudo certinho. Então, é isso que você falou. É o ano inteiro praticamente Trabalhar. a gente organizando pra isso. E tem a associação que também não deixa a gente parar, porque além do acordar, a gente faz algumas coisas, né? Da associação, um né? outro dia nós vamos Vamos ter a oportunidade de vir aqui, uhum. trazer você, a Cláudia e outros psicólogos que fazem parte da associação, para falar da associação, para falar o trabalho que vocês fazem no ano. Não é só vir aqui falar na época que vai ter o Acordar para a Vida, não. Eu acho que, acho não, tenho certeza. É um trabalho maravilhoso, um trabalho digno de respeito. Nós fazemos isso com qualquer instituição de frutal e região que queiram participar. É o nosso objetivo. Trazer as informações em tempo real, porque são pessoas que fazem quando não tem quem faz, não é mais ou menos isso? Sim, mais ou menos. É mais ou... <risos> Vocês fazem porque não tem quem faz, uhum. então são as pessoas que trabalham e fazem. E o início vai ser às 20 horas. Às 20 horas, né, no canal Mais Brasil, né, aqui com o Sardinha, ele está aqui lindamente oferecendo esse espaço a gente, a gente só tem que agradecer né? então, o segundo ano que a gente faz com ele, com o maior prazer e então dia 27 de agosto, 8 horas da noite, numa sexta-feira né? e, e vamos estar aqui eu não vou estar aqui na frente mas, né estar nos bastidores. mas vou estar nos bastidores auxiliando, ajudando as meninas também né? junto com, com você né? com certeza é, aí o nosso querido Vita que está sempre disposto a trabalhar. O nosso objetivo aqui é esse, vamos contar com vocês. E eu espero que essa parceria dure por muitos e muitos anos. Eu, eu só tenho mais 30 anos para viver em Frutal, viu, Ádila? Ah. Depois dos 30 anos eu não vou ficar aqui mais, não. Eu vou embora, entendeu? Buscar uma nova Como morada. Como se eu mandasse alguma coisa, né? Como se eu tivesse aqui a, a, o poder de dizer, eu estou indo embora, gente. Não é bem assim, não. Mas o objetivo, pelo menos, a gente tenta... Eu quero fazer igual fez a minha mãe. Minha mãe ficou até os 94. Olha que beleza. Então, se eu estou com 63, eu vou mais 30, 93, estou satisfeitíssimo. Está feliz, né? Mas trabalhando. Trabalhando. Se não for para trabalhar, também não vai dar trabalho para ninguém. Mas eu não mando quem decide isso. Uhum. É o nosso criador. Não, mas você está muito, né, assim, não dá trabalho para ninguém. Quantas pessoas já te deram trabalho? Para mim? É. Ô Adila, eu não. Não vou ser. O que eu vou dizer agora? A Adila agora me pegou no pulo. Hein? É, gente, porque. Trabalho. Se... Trabalho que... a gente tem, não tem? Então é, a gente pode dar um pouquinho. Mas é gostoso, né? Eu... A independência eterna? É independência eterna. Eu amo a vida. É bom. Eu amo de paixão a vida. E eu digo, perto de uma psicóloga, que se eu estiver falando bobagem, ela vai me corrigir. Acredite nos seus sonhos. Acredite no que você é capaz. Acredite naquilo que você pode hoje, não deixe para amanhã, não. Você precisa de ajuda? Procure um profissional, procure um psicólogo, procure o, quem quer que seja, um, um, um guru, <risos> fica a critério. E eu costumo dizer que não, não, não tem religião na vida do ser humano. O que tem é Deus. A religiosidade é apenas um selo. Você pode ser o que você quiser, mas desde que você pratique, é. Então eu acredito muito na vida eu, e cada vez que eu venho falar aqui com vocês, vocês não têm ideia o tanto que vocês me renovam, porque eu adoro trabalhar com pessoas mais jovens, porque os jovens, apesar de que alguns jovens estão assim meio... É, turbulento e muitos deles não ouvem, muitas das vezes, o que nós, nós, não vocês, que mas nós que eu falo, assim, dessas, da idade como a minha, eles acham que nós somos careta, tudo bem, mas... É... A gente é mesmo, Hã? às vezes a gente é mesmo. Mas veja bem, nós somos careta, mas nós temos uma caretice... Para direcionar, que né? Aprender, que ele pode aprender com isso. Exatamente. Mas é. Na, mas é assim, a gente está aqui para aprender aqui. também, para ensinar. Nós né? estamos aqui ensinando e aprendendo, como diz o programa da nossa querida Carol. Muito bem. Eu deixo a câmera à sua disposição. Muito Não, obrigado. Só, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o Acordar, né? Que é um, um, um momento muito importante para nós, né, psicólogos aqui da Cidade Frutal... E esperamos todos vocês, o convite está aí, espero que seja um tema que possa alertar, acordar, né? Fazer com que as pessoas deixem os sentimentos, né? Serem acolhidos e trabalhem bem as emoções sempre. Maravilha. Adila, obrigado. É, é, é, Muito obrigado, obrigado a vocês, queridos telespectadores. Muita paz para vocês. Então, não podemos esquecer, no dia 27 de agosto, uma sexta-feira, prepare aí na sua casa... É, um churrasquinho, não vai fazer aquela aglomeração grande, não, mas é, com a família, um churrasquinho, é, um refrigerantezinho, um suco, não vou falar para vocês tomar cerveja para não ficar de fogo, porque senão vocês não vão entender, né? Então, para assistirem, acordar para a vida, é fantástico, vale a pena, é um aprendizado para o ano inteiro, e o ano que vem, vem o um novo tempo, que essas meninas, com essa garra, com essa força, já começam a trabalhar. Jesus abençoe cada um de vocês. Muita paz. a Deus te pague. Imagina, Bom tê-la aqui amém. conosco. Um abraço para todas as meninas que trabalham aí. Eu aproveito e trago aqui também um abraço carinhoso da minha esposa, que não pôde ah, estar aqui obrigada. com a gente hoje. É um abraço nela é, Mas a gente diz, a vida continua. A vida é bela. Né? Um beijo no coração. A gente volta a qualquer momento trazendo mais o um Acordar para a Vida. Momento Acordar para a Vida, de repente com outra psicóloga antes do dia 27. Um beijo no coração.